Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste sexto domingo do tempo comum, Jesus no evangelho de hoje levantou os olhos para seus discípulos e disse Felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque havereis de rir. Os pobres são as palavras, os portadores do reino de Deus. A mãe de Jesus cantou esta verdade no Magnífica, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. O próprio Jesus se fez pobre e encontrou nos pobres os seus discípulos. São Francisco de Assis, filho de um rico comerciante, Pedro Bernardone, também fez-se pobre, abandonou a carreira da busca de prestígio e de poder. E fez-se pobre entre os pobres. E a partir dos pobres se visibilizou a grandeza e a alegria de Deus. Ao fazer-se pobre, tornou-se irmão de todos. E uma fraternidade universal nasceu ao redor dele. Uma fraternidade católica. Deus realiza grandes coisas a partir dos pequenos. O mundo novo somente nasce a partir dos pobres. Porque neles pulsa a vida, eles têm esperanças, eles têm sonhos de esperanças, de justiça e de fraternidade. Para os ricos está bom assim, não há necessidade de mudança. Só os pobres sentem fome e sentem sede de justiça. Por isso é através deles que Deus realiza os seus sonhos, os sonhos do seu reino.